Olá pessoal, meu nome é Raquel Giulian, eu sou professora no Instituto de Física da URGS e eu gostaria de mostrar para vocês algumas ferramentas bem interessantes que podem ser utilizadas para ajudar nesse período em que estamos incentivando o ensino remoto. É um ensino remoto emergencial, mas podemos fazer o melhor possível, não é? Então, estou aqui no Moodle olhando as atividades que estão configuradas para a turma de Física Geral Eletromagnetismo Uh, e vou mostrar para vocês como exemplo uma atividade chamada Laboratório de Avaliação. Então, uh, o Laboratório de Avaliação ele tem esse símbolo roxo. Uh, aqui eu já tenho atividades que já estão em andamento, por isso quero mostrar o, que, é, o que, que se enxerga quando já tem respostas, depois eu mostro como faz a configuração inicial. Então, a princípio, a gente pode, por exemplo, solicitar os alunos que façam uh, que, lê, que respondam a um questionário. Então, eu coloquei aqui... Um, questões num PDF. Aqui, nesse caso, são seis questões. Os alunos têm uma instrução, eles têm que ler o um material, eles vão fazer a, a, a... ler o material, responder essas perguntas de forma dissertativa e vão gravar as respostas num PDF que vai ser enviado nessa atividade. Então, é, é dado um prazo para eles fazerem isso e essas respostas, então, vão ser depois avaliadas pelos colegas. Na verdade, eu uso essa avaliação como uma forma de incentivar que eles interajam entre si e aprendam uns com os outros. É muito interessante. Ela torna a atividade bem mais interessante do que os alunos responderem so, sozinhos. É, é quase o contrário do que tentar evitar que eles colhem. É, pelo contrário, queremos que eles interajam. Então, é, quando a gente olhando o que acontece, aqui eu vou, eu vou mostrar o resultado final primeiro e depois eu mostro como se configuram as coisas, tá? Quando a gente entra aqui, uh, então vejam que existem várias fases, eu não vou mudar as fases agora, porque o questionário está em andamento, então os alunos estão nesse momento trabalhando no, no assunto. Já está na fase de avaliação, porque os alunos já tiveram o prazo para enviar, nós tivemos aqui ó, de um total de 370 alunos, Somente 250 enviaram, mas é, é um bom resultado considerando a situação atual, não é? Então, nessa fase de avaliação, o, os alunos, eu, eu fiz a configuração para que cada estudante fizesse a, comentários para dois colegas. Então, vejam, aqui tem um exemplo, a Catiele, ela enviou o seu trabalho e ela recebeu notas da Leonora e da Juliane. E ela deu, a Catiely deu notas para a Bibiana e para o Eus. Então, é bem interessante, se nós quisermos, a gente pode acompanhar todas, toda essa movimentação, a gente tem acesso a todo, todas as etapas, desde os arquivos que os alunos enviam, tudo. Mas é algo que nós não precisamos nos, nos intrometer nesse momento, porque eu peço, pelo menos, que os alunos em seguida, depois de receber os comentários dos colegas, eu peço para eles que refaçam o trabalho, incorporando os comentários, se eles acharem adequado. E enviem um trabalho melhor, que esse sim, então, eu vou avaliar depois e vou dar nota. Eu ou os outros professores, né? Então, aqui, essa é a visão que a gente tem. Veja que uh, eu fiz a configuração para que a nota seja automática. Então, quando os alunos enviam o seu trabalho, eles automaticamente recebem um ponto, que está aqui um ponto. Ao, ao fazer a correção do trabalho do colega, ele vai receber um ponto também. Então, o fato dele ter enviado o trabalho gera um, uma nota, o fato dele avaliar o trabalho do colega gera uma nota também. Tudo isso pode ser configurado com os valores que se desejar, certo? Inclusive o número de avaliações, tudo isso é fácil de, de modificar. Então, ao final do prazo, os alunos então vão ter, ó, quem tá preto aqui é porque já fez o, o trabalho e quem está ah, em vermelho é porque ainda não fez. Se eu, se eu mostrar um exemplo, então se eu entrar aqui, ó, perdão, apertei no lugar errado, se eu apertar aqui no, menu, no 1, ó, então aqui a gente vê o trabalho, ó, então a, o trabalho enviado pela Catiele, tá aqui, se eu quiser olhar, Aqui foram as instruções, foram escritas né, para os alunos, para eles darem nota 1, se foi enviado, ou 0, se não foi enviado. E aí, a, aqui está o comentário. Então, a menina fez o, o... quem fez o trabalho aqui? Então, a Juliane fez a avaliação e escreveu os comentários aqui. Olha, bem, bastante rico. E esses comentários, então, vão chegar para a Catiele, para ela poder implementar no trabalho dela. Então, a... Aqui essas configurações já vou explicar em seguida. Então esse exemplo eu vou, eu vou mostrar para vocês então, como faz a configuração desse tipo de atividade. É muito bacana, então eu aconselho muito a utilizar. Veja, ao final da, da fase de avaliação, automaticamente vai passar para o cálculo da nota e só então os estudantes receberão esse feedback dos, dos colegas. Tá? Então vamos aqui do lado de fora, eu vou mostrar para vocês como faz essa configuração. É, não é tão complicada, a nomenclatura só que é, é distinta. Eu vou, eu vou aqui embaixo onde não está ativo ainda. Então eu vou aqui, ó, adicionar uma atividade. Então eu clico aqui e vou colocar laboratório de avaliação. Então vamos fazer uma configuração é, hipotética só para vocês verem que as etapas que, que estão envolvidas. Então a gente vai dar um nome qualquer, que pode ser qualquer nome. A descrição vai ser aquilo que os alunos vão enxergar. E aí, agora nós vamos a, a configurar que tipo de nota vai ser dado. Então pode ser uma nota acumulativa. Tem outros uh, outras opções aqui. Comentários não permite nota. Não tem um valor, tá? Então se querem atribuir nota, tem que ser essa nota. Pode ser a nota acumulativa. Você vai ter nota para envio. Uh, qual o valor, né, então a gente pode escolher o valor que quiser, então eu coloquei um ponto, uh, esse não categorizado aqui, então ele tem que, uh, pode ser a, atribuída a nota diretamente no lugar onde a gente quer que ela vá, né, então dentro do livro de notas, eu criei a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4, que são as áreas da disciplina, então isso tem que ser configurado no livro de notas, como eu já tenho aqui a área 1, a área 2, eu vou botar aqui na área 2, é hipotético, mas vamos supor que fosse, né? Eu não boto nota para aprovação, porque não, é, não, não me importa nesse momento. Uh, nota para avaliação vai ser a nota. Então, essa nota é a nota que os alunos recebem por terem enviado o trabalho. Nota para avaliação é a nota que eles recebem por fazer a avaliação do, do trabalho dos colegas. Então, eu também atribuí só um ponto, mas cada um pode atribuir o que quiser. Vamos botar aqui de novo na área 2. Não, não, não define uma nota para aprovação, não é necessário, não tem nenhuma casa decimal. ok. Configurações de envio. Então, aqui se nós quisermos botar instruções para os alunos, o que vai aparecer na página quando eles forem enviar o trabalho? Então, pode se escrever aqui como é que é para eles enviar o trabalho ou algum detalhe específico, se vai permitir anexos ou não. Então, aqui eu botei que só tem um anexo permitido. Então, aqui pode-se escolher o tipo ou não do anexo, se deixar em branco ele, ele aceita qualquer tipo. Tamanho máximo eu sempre deixo o limite, mas é possível mudar também. Então, agora a configuração das avaliações, se você quiser dar alguma instrução para quem vai avaliar, então aqui pode colocar. Então, eu geralmente digo para os alunos serem gentis com os colegas, porque é, é, uma, é uma questão delicada, né? Comentários maldosos podem agredir a pessoa. Uh, Aqui no feedback, eu deixo habilitado e opcional, ah, mas essas, essas informações aqui não são tão relevantes. Exemplos de envio, nunca uso, não, né, não é obrigatório. Agora, a disponibilidade. Então, essa é a parte mais importante. Quais as datas de início e fim, inclusive com hora e minuto aqui? Então, vocês, ao selecionar aqui, habilitar, a gente tem a, a, a opção de colocar a data. Então, vamos colocar o início agora. E, e o envio, o limite do envio, vamos colocar dois ou três dias depois. É sempre bom lembrar que com essa situação a gente não pode cobrar atividades com pouco pra, ou pouco prazo, tem que ser no mínimo dois dias, né? Para eles, para dar tempo de todos receberem as informações. Então, ó, o início dos envios, o limite dos envios. Em seguida, ó, eu posso escolher passar para a próxima fase logo após o término de uma delas. Isso é muito útil porque aí automaticamente o Moodle faz essa transição e sem que a gente necessite habilitá-la manualmente. É muito bom. Então, ele vai passar para a próxima fase automaticamente e aí ele vai abrir para avaliação a partir do momento que eu de determinar. Então, obviamente, ele não pode ser antes do envio, né? Senão o Moodle nem vai funcionar. Então, eu botei dia 28 aqui, tem que botar dia 28 aqui também. No mínimo, eu pode, poderia ser com mais tempo, mas nunca antes. E aí o limite para avaliação vai ser quantos dias os alunos têm, ou quanto tempo os alunos têm para terminar de avaliar e enviar os seus comentários. Vamos botar dois dias também. Certo. Então, é, é, uma, é uma situação hipotética, mas né, trocando as datas aqui, poderia ser uma situação real. Essa configuração comum de módulo é muito interessante quando se tem turmas grandes, numerosas, e se a gente, por exemplo, divide a turma em grupos... Então essa divisão de grupos também pode ser feita, mas não é nesse local, é dentro de outro, outro local, outra hora eu faço outra explicação. Nas nossas turmas, em Física Geral e Eletromagnetismo, nós optamos por colocar todos os 372 alunos num único Moodle e nós separamos eles em grupos. Então aqui a gente conseguiria ver cada grupo separadamente se deixar a opção grupos visíveis. Grupos visíveis significa também que os alunos conseguem se ver entre eles. Ou então, se for grupos separados, eles só vão ver os estudantes do mesmo grupo. Nenhum grupo daí não vai ter essa opção. Eu deixo grupos visíveis, não tem agrupamento. Restringir acesso não cabe agora, mas é o dia que a gente não quer que um determinado grupo acesse, ou então que um determinado grupo apenas acesse, isso é possível. Mas não é agora que eu vou fazer essa explicação então vamos salvar e mostrar nesse momento então ele vai mostrar a mesma tela que nós estávamos antes aonde uh, a gente pode configurar agora quais as perguntas quais os itens que vão ser avaliados né então agora ó, a gente pode tem que editar um formulário para avaliação né a instrução para envio já foi a descrição já foi então esse formulário para avaliação é importante a gente tem que dizer para os alunos o que é que eles vão avaliar? Então, que aspectos eles devem avaliar? O que é que é para se avaliar? Então, a gente bota aqui uma descrição de que aspectos eles devem avaliar e uma explicação. A gente vai colocar a nota importante aqui para o tipo de avaliação que a gente definiu, tem uma nota. Então, tem que obrigatoriamente ter pontos aqui. Não deve ser uma escala, a escala não funciona bem, tá? E nenhum também não vai funcionar. Tem, deixa pontos, qual é a nota máxima, qual é o peso, né? Então, eu deixo o peso igual a 1 e eu boto a nota máxima que eu quiser. Então, a nota máxima eu vou deixar 1 também e o peso eu vou deixar 1. Uh, se tiver outros aspectos, pode definir para cada um deles. Então, vamos salvar e continuar a edição. Não, salvar e fechar aqui. Então, essa parte está encerrada, ok? Então, quando eu terminei de fazer a configuração, eu posso passar para a fase seguinte. Então, é, mas temos que também ah, definir como vão ser alocados os trabalhos que forem enviados. Então, nós vamos definir isso aqui. Não precisa estar na fase para definir. A gente pode fazer a definição aqui, antes. Ó. Então, vamos alocar os envios. A gente pode escolher de que maneira ele, a gente vai separar esses envios e enviar para os alunos. Então, eu gosto muito da alocação programada, porque ela, ela permite a gente fazer... A programação, né? vamos programar essa alocação mesmo antes dos alunos terem enviado. Então a gente configura essa alocação programada. Então vamos alocar automaticamente ao final da fase de submissão. Isso é muito muito útil. O estado atual, ó, então ele está desabilitado. Então vamos configurar essas alocações. Veja, como a gente vai fazer a distribuição? Poderia se definir aqui ó, qual é o número de trabalhos que cada estudante vai avaliar. Eu geralmente coloco dois, mas é uma questão completamente pessoal. Eu, eu coloco que a cada dois, perdão, cada estudante vai avaliar dois, o trabalho de dois colegas e vai ser avaliado por dois colegas. Eu não, eu nunca deixo uh, que aqueles, aqueles que não enviaram, não avaliam, tá? Eu pelo menos, né? Então, participantes podem avaliar sem ter enviado nada. Eu não seleciono isso para saber justamente quem não enviou. Então, feito isso, salva mudanças e aí, ok, então está está organizado. Vamos olhar, vamos olhar de novo aqui. Então, eu, agora, ó, eu já tenho alocados os envios, mas vamos só confirmar. Uh, nós vamos, se a, gente, se a gente olha aqui, ó, a programada, agora ele está selecionado, o estado atual é... Não é possível alocar envios porque ainda não tem envios, certo? Então, não está na fase de envios. Mas a gente já está, ó, já está como a gente tinha deixado antes. Ok, então vou voltar aqui, um estágio, e aí a gente vai ver de novo a mesma tela, certo? Então, nesse momento, a gente fez praticamente tudo o que precisava. Agora seria o momento de mudar para a próxima fase. Então, quando eu mudo para a próxima fase, eu posso clicar ali. Então, eu vou continuar. E aí ele vai permitir que os estudantes enviem o trabalho. No momento que eles enviarem, esse número vai sendo alterado. E aí a gente pode, depois que todos tiverem enviado ou que o, a, o tempo terminou, a gente pode então passar para a fase de avaliação, que é essa fase que nós estamos olhando agora na outra turma. Então acredito que com isso seja possível, a vocês, quem quiser, quem desejar fazer essa atividade nas suas turmas, ela é muito muito boa eu recomendo e deixa eu mostrar para vocês o resultado final como ficam por exemplo depois como é que a gente faz para avaliar isso se caso a gente tenha que avaliar manualmente né? então uh, eu vou eu vou mostrar para vocês uma outra turma porque nessa turma eu não tenho ainda nenhum trabalho que já tenha sido enviado o trabalho final então, eu vou. Se vocês me permitam, eu vou mostrar numa outra aqui. Que já temos uma. Numa, já estamos numa fase mais avançada. Então, esse mesmo trabalho, tá? Ele foi. Depois que os alunos terminaram, receberam os comentários dos colegas e fizeram as modificações, eu abri, então, um outro lugar que se chama Tarefa. Então, veja, se eu adicionar a atividade aqui, ó, onde se diz Tarefa aonde eles podem enviar esse trabalho. É muito simples a configuração, acredito que não precisa nenhuma explicação mais, mais ampla aqui. Então, essa tarefa já está aqui, já tem trabalhos enviados. Então, como é que a gente vê isso? Tá? Veja, na minha turma que tem 45 estudantes, o prazo ainda não encerrou, já até, até o momento foram 24 enviados. Então, quando eu olho aqui, ó, ver todos os envios, eu consigo enxergar quem já enviou o seu trabalho, e alguns eu até já corrigi, inclusive hoje dá para ver a nota aqui, mas se nós pegarmos um que ainda não foi corrigido, ó, o Arthur enviou, não, te, não foi corrigido ainda. Se eu clicar aqui, ó, nota, olha que prático! Ele vai me mostrar o PDF com o trabalho que o aluno enviou. Então eu posso fazer a leitura aqui mesmo no computador, e aí, quando eu fiz a leitura, se eu posso fazer comentários tanto aqui embaixo, ou então aqui, ó comentários, se eu quiser adicionar comentários. Uh, e aí a nota, eu vou dar um valor, que aqui no meu caso eu botei um limite até 6. Eu vou botar a nota aqui. E quando eu fizer isso, eu não, só não vou fazer agora porque o aluno vai enxergar a nota, né? Se eu fizer. Uh, quando eu terminar, quando eu colocar a nota aqui, e se eu colocar salvar, ou salvar mudanças, ou salvar e ir para o próximo o aluno recebe no mesmo instante um e-mail com a nota avisando que já foi corrigido o trabalho. Então é muito simples, bem mais prático, não precisa fazer a impressão do, do material. Então é, essa é uma atividade que complementa o laboratório de avaliação e eu recomendo muito quem quiser utilizar. Eu acredito que com isso vocês podem também fazer uso dessa ferramenta. Se tiver algo que eu possa ajudar, contem comigo.